Poema: Tudo por causa do dinheiro. Tudo por causa do dinheiro. Levantar e cair, subir e sonhar, comprar as derrotas, com um gesto certeiro. Tudo por causa do dinheiro. Lutar e lutar, roubar e fugir, chorar e sofrer, falsamente amar. Cantar e cantando pedir, para Deus por todos olhar, para dar a Deus aos dias de sonhos, novamente a Deus pedir para sonhar. Abra-te porta insana, desfaçam-se dias de trevas, que a compreensão se regale na festa, que o amor não seja só fantasia. Caminhando chegaremos ao fim, se valer a pena não saberemos, ficaremos a deriva o tempo inteiro, buscando entre guerras o sossego. Tudo por causa do dinheiro.